Doutor Márcio, é cada vez mais sucesso para você, felicidade, né, que você continue sendo esse cara aí atencioso, né, atualizado, né, e que continue, né, quem sabe, né, dando, ajudando a dar muitas alegrias aí no nosso Mengão. Sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional e que esse consultório aqui possa te trazer muitas alegrias. Eu conheci o doutor Tanúria através do Thiago, né? meu filho, que fazia uns trabalhos com ele lá de horta molecular, e aí a gente acabou fazendo uma amizade muito grande, e agora não vou dizer que sofro na, na mão dele, mas tenho já dias é, formação perpétua a a injeção do, no joelho, todo ano que eu tenho que tomar, de ano em ano, que é o... Como é que dá o nome da, da injeção? É, lembra aí, cara? Sim, o O Tem que fazer o civinski para pra ó, lubrificar aqui e eu poder continuar jogando minhas peladas, né? Apesar de que ele queria já parar comigo pra botar-se uma prótese pra... <risos> Porque ele é um cara atualizado, um cara que tá, é, em plena atividade, fico muito feliz com esse crescimento dele, não só pessoal como profissional, então a gente fica feliz de, de ver uma pessoa ter sucesso. Tomara que ele aqui junto com a doutora Juliana possam fazer um belo trabalho, a Sandra, é, minha esposa é paciente dele também, frequenta aqui, então fico muito feliz com esse sucesso dele e bons ventos continuem soprando para ele. Grande abraço, saudações rubro-negras.